Bem-vindos, ao da Gnerd. A gente foi conferir o game Call of Duty Modern Warfare, então fica ligado aí! Bom, e esse é um dos códigos mais esperados, assim, dos últimos anos. A gente já conferiu a beta, então já tem gameplay aqui no canal. E aí, eu tô animado demais com esse código por essa pegada realista de guerra moderna, que é um formato que eu gosto demais, viu? É, E tem vários modos ali que a gente ama do multiplayer, né? Além de alguns modos novos, né? E o modo campanha, que é esse que a gente vai conferir aqui na gameplay de hoje, né? É, e a novidade é que tem, tem crossplay! Então a galera de PC, Xbox One e Playstation 4 vai poder poder curtir junto esse lançamento né bora lá então pro gameplay né vamos, vamos lá então tá galera vamos curtir aqui o modo campanha do call of duty modern warfare e hoje é dia de meter chumbo em geral é galera vamos lá tô animado para ver a campanha bora lá aperte x para iniciar hum. <risos> já faltou uma revisãozinha na tradução aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. Beleza, galera, a gente já tem aqui o menu principal, a gente tem aqui o modo campanha, multijogador e co-op. É o seguinte, né? Nas lives a gente vai conferir esses outros modos aqui e nesse vídeo de hoje vamos dar uma conferida no início da campanha, né? Lembrando que a gente já jogou a versão beta, mas na campanha a gente não pôde conferir nada ainda, então vamos ver agora na versão final do game... Vamos nessa! Aviso de conteúdo adulto. Voltar. Bom, hum? Muito bom! Deu até medinho, mas dá um lá. Eu entendo. Bora nessa. Beleza, campanha. A gente tem que selecionar a dificuldade. Recruta para novatos em cote. Normal. normal. Casca grossa, veterano e realista. Já gostei da tradução. Uhum. Bora no normal, né? Normal. Como é padrão aqui no canal. É a dificuldade que os desenvolvedores prepararam como padrão aqui pra gente. Vamos lá. Vai é ser tiro, porrada e bamba! Nossa guerra não é religiosa. A biblioteca já tá legal, hein? Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Eu tudo é tudo Caraca, é um os caras estão com bomba dentro. Eita Homem bomba circulando Tá aí, ele tipo por cima da blusa mesmo Caraca, Olha aí, tá hein? todo mundo louco Caraca, começou já sinistro isso aqui Nossa, 24 horas antes Verdansk tem que impedir os terroristas aí, logo no começo do jogo. Checo 3-1 para Charlie 2, encarregado. isso, hein? Encarregado, falando. Zé à vista. Acho que nossos rapazes são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Bah. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele, mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. A ah, treta, a treta que podia dar, hein? Sem garantias de que o exército russo não vai reagir aqui. Entendido, Alex. Localiza o gado. Caminhões do comandante barco saem a da área antes da maré virada. observador, O controle está tremendo todo aqui nesse helicóptero, viu? Caraca, névoa da guerra. Começou é. aqui já, hein? Beleza. E tu não me mata errado, hein? Senão <risos> vai criar um problema internacional. Caraca, ah, com essa névoa aqui não garanto nada, viu? <risos> Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do Barcov estão transportando gás hoje à noite. Caraca. nossa ambientação tá muito boa. É hoje né. que eu vejo a calça do Slander, viu? <risos> a Gavi enxerga umas paradas na floresta que dá até medo aqui. Cuidado. Caraca. Caraca, passou um mercenário ali. Ah, já atira, já atira. Permissão pra atirar. Gabi deu a permissão pra atirar. Eu dei. É, tá autorizado. Pode e matar. tá aí, os caras viram alguém, ó. Vai, atira logo. Esperamos Sai atrás da árvore. Aí, headshot, headshot. Caraca, é, eu ia é, é, atirar, o maluco atirou primeiro! Eu vou em posição, eu vou é mesmo, volta nossa Meu, meu, o tiro passou no vazio, né? Olha lá a base, ó. Eco 3-1 para Viking é Azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado, 3-1. Fiquem uhum. esperando. Vamos Bora fazer aqui, reconhecimento aqui, da área e ver se não tem militares russos aqui. Ah, uau. Veículo chegando no portão principal. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. Caraca, Veículo em movimento. Um na torre, lado esquerdo superior, não militar. Alvos no depósito de carregamento. É, não Rita pode matar Moura. um militar aí nessa correria. Todos são alvos. Não. Veículo de patrulha, externos. Segurança, alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, Cia. Aí. Ah, aí sim, então bora lá, galera Viquinha azul 5, aqui é Eco 3-1 Tropas em campo aberto, portão sul Autorização para atirar já era, né? Caraca, ah, ele, ah, ele ah, mandou segurar o R2 O R2 é, é um o tiro Caraca, esse tiro podia ter estragado A operação <risos> inteira <risos> Tá, bora, olha lá Caraca Ah, mas olha o que deu agora, já era Caraca, ele já destruiu tudo Eco 3 a RPB. Boa caçada. A vendo uma, Vicky. Vamos assumir daqui. Olha aí, ó. Se sobrou alguém, eles vão revidar, hein? Os caras aqui tá meio escuro, galera. Vamos vamos, vamos seguir aqui. Não dá Nossa, nem pra Tá ver. rolando uma sirene. Aqui. Atenção. Vários inimigos à pé. Hum, vai ter confronto, uhum. então. Já é, né? Já mira bem essa arma, hein? Oh, oh. Vai logo, já se tu ver alguém, eu já oh, mata. Deixa eles se aproximarem. Ih. Ele disse não deixa de se aproximar ou deixa de se ah. Os caras estão nos procurando. Atira, atira. Agora. Oi. Link. Boa, time! Bora lá, hein? Parece que alguém tava brincando com fogo. Bem do feitio deles, ficar esse tipo de merda química. É. Já mira aí pra ver se tu veja alguém de longe. Bora lá. Uh! Vamos é, tá avançar aqui. Tô okay, tenso, juro pra ti. O visual tá muito top aqui, galera. Eu tava curioso pra ver o modo campanha que a gente não pode ver antes. Olha lá! Nossa, que dar. Quanto que comprometeu a Nossa, escritura. Nossa, só pra abrir mais a visão. Olha ali! O maluquinho caindo morto. Caraca! fez também. <risos> é. Ah, vocês estão fazendo é follow the leader aqui. eles acaba com a agonia deles, ó. <risos> yes. preocupação. Um, é, não, ó, coitado desse cara aí também, né? Ali! Vai, vai! Bota comigo! Tem mais um maluco ali, ó. Tem. É frente. Aí! Caraca, espero que não... Seja um civil algo assim, é. Já foi. ou um militar, que dá é pra matar militares, né? Aí, aí! Foi. Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. É, não. Os caras vão estar nos esperando, né? Fica ligado. A gente tá indo a sério. Nossa, tô com medo que tem tipo uns um 30 maluquinhos. Ai, ai, ai! Caraca, o maluco morreu! Oh. Meu Deus! Reunir o GMZ no segundo! Ele tá na trincheira, mata a pressão e vai até lá! Médico! Use o batrista da porta pra montar sua arma e fique na cobertura, Eco! Caraca, eles têm matar aqui, ó. Ah. Vai pra cima! Boa supressão, Franquinha! Ah, derruba okay. ele! Vamos pra cima! Precisamos pegar o gás antes deles levarem! Nossa senhora! Salvo se movendo! Sem visual! Caraca, tem um maluco aqui! Derrubado! Caraca, ah, quanto é que estão os malucos? Lá esquerdo, ali, ali. Caraca, ah, é sai, aí, volta, volta pra te recuperar. Caraca, ah, cara, volta, Caraca, ele morreu! Meu Deus, eu não vi nem da onde que veio o tiro, galera. Caraca, os malucos nos pegaram na entrada Deixa aqui levar. da base, tá? Olha lá, dando uma cadência. Ah, ali, ali, ali, ali. Caraca, ah, mas tá aqui. vindo algo dali, os tiros lá também lá. Caraca, ele sofreu muito dano aqui, peraí Vamos segurar, galera, vamos dar uma recuperada aqui, é. dar uma relada o daqui. Beleza, tô vendo ele. Caraca, tá aqui. tem que tá. tomar um maluco Os malucos não tomam dano aqui, tá da Vai, aqui, Caraca, que difícil Tá difícil um. de ver ah, tem uns malucos ali, tem uns malucos daquele lado lá. Ó, fazer o seguinte: tacar uma granada pra Boa! Lá. Ó. Ali, ali, ali, ali, ali, bem esquerda. Okay. Se mexeu lá. Caraca. Vou para direita. Caraca, o maluco tá vivo lá ainda. Bem ali, <risos> ó. Nossa, o tiro aqui tá. Ah, aqui tem maluco ai Tá, é que... tá o cara Ai. E tem o um meio. baixinho, ó. O tiro aqui baixo. Peguei alguém correndo! Peguei um alvo! Os caras estão pegando também! Olha lá! Caraca, ele ah, sofreu muito dano aqui! Olha lá! Passou um Peguei um alvo! Olha, ah, eles sempre estão fazendo o mesmo caminho. Olha o que tá ó. ó. Movimentação, tem fazendo ali. Bora, bora, filho. que a gente vai ter que dar a volta. Visual, tem ter que colocar, Caraca, a gente vai ter que dar a volta, galera. Cuidado, que tem o cara aí, né? Por trás aqui, ó. será que a gente consegue ir pelos flancos? Aham. Uhum. aí! ai! ai. desgraça. Beleza. Ah, o gás é mais pra lá, ó ah, os, os caras conseguiram avançar Ai! Caraca! Ali, ali, ele vem com o ladinho Nossa, galera, vamos voltar aqui, pera peraí Caraca, Vou ter que voltar aqui pra pegar no topo o ângulo pra ver os malucos ah. aqui Ali, ali Nossa, time aqui tá sofrendo ah, tá de surpresão assim. Caraca, vamos ter que avançar lá com os malucos Dano, Meu Deus, que parada sinistra isso aqui, mas vamos lá, né? Vamos lá que tá bom. Tá, salvou ah, tá aqui. Tá pegado, hein? Caraca, tirou desse. Aqui. Pegar, é Olha. Tá, aqui um Caraca, parte, galera. Aqui. a granada, granada. Fecha o nesse, alguém aqui? E Joga pra esse lado aí também. Embaixo das caixas, ali tem as caixas. Aí, ah, ó. É. Boa. Sudoeste. Caraca, deve ter alguém por aqui. Né? Jesus, se sou eu, já mato os dois amiguinhos do trocados ali. A <risos> ia matar geral. Peraí, o okay. que é isso aqui? Não tem nada aqui. Ah, a gente tem que ir lá pro outro lado. Vamos lá, time. A gente tem que avançar junto. Ó, oh, a granada! Caraca, ah. a granada tá muito perto aqui. Olha lá o maluco! Ai. Ah, o Tekken também tem que Pela fazer já. alguma coisa. Não. Só contra a granada oh. Morre, desgrama. É. Caraca, os malucos não morrem. Aí, aí! Caraca, o maluco tava tentando ir pra cima da gente. Esse ele, ele o Caraca. sistema ali ele pega assim, se tu ficar muito parado, ele começa a avançar, né? Peraí que tem um Maluco louca aqui. Aí. Não, é nosso time. Granada boa. Ai, ali, ali. Sai, sai, Caraca. te protege agora. Nossa, a gente tá muito aqui no esquema. A luz estiver desligada. Só que... é. tem. Caraca, granada volta sai fora. Volta. Uou, oh, foi por pouco, hein. Por pouco, essa aqui. aí. Caraca, tem que avançar quando o negócio tá apagado. Como é que a gente vai fazer? uma ter que ir pra ali. Pera aí, aí! Aí, Aí ali, granada, granada! Caraca, bora, galera, bora, bora! Tem que subir aqui. Nossa, eu tô me mexendo aqui, ó. Uh. <risos> Bora oh. time, vamos, vamos, vamos, vamos vamo invadir, vamos invadir. Naquela... Caraca, ai, o maluco caiu tá aqui. Toma, Boa. aí a grava. Aê, mano. Muito aí. bom, Cia. Aí, a gente conseguiu aqui, ó. Os malucos estão aqui. AK12. Caraca, onde, onde, onde? Os Mata geral, mata geral. Caraca, Jesus. Avança. Bora uh. ah, Vamos lá Puta, tensa, tô tensa Tô me mexendo pro lado e pro outro aqui <risos> De tão, tão tensa que eu tô O rato passando ali Tempo. O gás deve estar lá dentro A não ser que seja tarde demais A gente desbloqueou um troféu aqui na PSN Onde uhum. a coruja dorme ah. Tempo. Tempo. Ups, Tempo. O controle é alcançado Clear E aí? Vamos abrir esse portão aqui, acho que, assim. acho que é aqui mesmo, ó. Pode ter químicos dentro, coloquem as máscaras. Ah, beleza. Vamos lá, tudo com máscara é, de gás aqui. Que é. cortaram a luz. Ah, Caraca, apagou ah, tudo. Vou ter que ir com a lanterna é que... agora, claro galera. Claro que apagou, né? <risos> claro que ia apagar na hora. Está o maior brilho aqui. Nossa, não dá pra ver nada aqui, Corre, lá. Mas... Caraca, passou um maluco ali. Achei ele. Eu tenho medo de tocar granada que tem um monte de coisa química aqui dentro, hein? Exato. Epa. Ai, onde, ai, onde, ai. O que é isso? O que vocês estão fazendo? É. Caraca, o ah, que tá é maluco? Tá aqui! Verme! Verme rastejador! Caraca, tem mais um louco lá! Não, sai ah, daí! Ah, se ah, Meu Deus, ah, a gente se trancou na caixa! Meu caracos. Deus, que morte, noob! Vamos lá! Tá, agora a gente vai ruxar ah, é. Tá, esse faleceu. A gente pega aqui agora. Nice. Agora não me pega, né? Lolo, vestiu tua calça marrom ou não? Nossa! Onde onde ah. Caraca, os malucos viram ah, antes de mim! Ah, no meio! Meu maluco, eu não tô conseguindo ver. Ah, agora tá meio ah. em cima. pegaram ele. Mano. Caraca, onde? Recua, recua, recua! Vamos ligar essa energia, jogar uma luz, achar o gás. três aí. Tá, vamos ver o objetivo atual. Ah, chegando. Que livre! Ah, é agora dá para respirar melhor. As do exército russo. roupa. E para o observador. Os mercenários do barco, são das Petsnas. Tem gente do exército russo e MR. A gente tem que sair daqui. Negativo. O comando quer a missão cumprida. A escolha não é nossa. coletar uma amostra aqui, era ó. Isso que a. Gente tava é, é. preparar os caminhões para a evacuação. Boa. Bingo. Gás identificado. Deu positivo não ali, mts hein? Peguem o gás e voltem para a base. Entendido. Saindo daqui. Nossa. É nossa isso aqui. Ah, de tá é, boas, hein? Vou entrar num deles é, aqui. Caraca, pegada aqui essa missãozinha. Estações, a gente tá a caminho do Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem Aí. no ponto de encontro para evacuação. Na hora. lá uma emboscada. Caraca, não vai dar para fugir aqui ainda. Caraca, tocaram o missão ainda. RPG, hein? Bom, vou ter que sobreviver aí, galera. Não vai ser tão fácil fugir daqui não. Né? Caraca. Nossa equipe, galera. Caraca. Pesado, hein? Ah, e aí? Marines. a Os marins. Os marins. Nossa, Os marins. Os marins. Eles viram que é encrenca também, né? É, acho que eles queriam pegar os pulsos, né? Pega o 3-1 para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado, precisamos evacuar agora. Deu ruim na né, missão ah, aí. Rastreando várias forças russas indo até aí, aguenta. Vá! Câmbio de desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São é? meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa, Coronel. Laswell. General, meus homens estão. Me dá um minuto. Uah. Uhum. Sim, senhor. Má aquele olhar. Uhum. <risos> Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A sexta frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão à solta. Olha a crise que deu, Os seus digitais né? estão por todas as partes lá, Resolva, General. A inteligência é o nosso melhor ali. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. Uau. John, tem essa aí? Lá, Onde você Ocupado. Tô com um problema. Russos? Notícias correm rápido: armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York, Londres. <fazos> Conseguimos falar? Conseguimos. Wow. Oh, price. Caraca aí, vai para a cena que a gente viu no início Mas do é game Gerard, aí. Ganho. Prossiga! Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens ou coisa pior. Nossa, homem bomba te posição. liga assim, ó. Tiro só não na também. cabeça, né? Não alarme público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Cadilho, em Londres. Quero que não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Desligo. Se tem então, uma coisa que certo, vai acontecer, pessoal. isso aí virar não, uma não, zona não, de não, guerra. Não. Bora trabalhar. Vamos? Ok. Sargento Atenção, Van Branca Van Branca, ah, aqui, ó A gente tá controlando a visão A descrição bate São eles Sabre pra Corvo, veículo suspeito indo pro norte Seguindo Entendi, Fechou, fechou. tem um ataque, o Caraca, a gente tá controlando aqui já, ó bora, bora. No meio Ele da cidade aqui, irmão. Ele chegou, Ele chegou. Aí. vamos e aí? Polícia, parados, Vamos ao alto Olha os chão, caras ali com bomba chão, chão, chão, chão. Na cabeça, na cabeça Vai, vai olha a van. Olha lá o terrorista Matei um Cala da bomba já, já era. E aí? E aí vai logo, tem que mais Pegaram eles! Que porra tá acontecendo aí? Já era o caos agora, deram agora. Meu Deus, como vai ser fácil de matar civis nesse momento. <risos> é esse civil que é terrorista, galera. Vamos ter que avançar. Olha foi um. Caraca, quem é civil, quem é terrorista? Olá. policial aqui Aí galera Caraca, é... os policiais estão morrendo Aí, aí Não, não, não não não <risos> eu achei que ele tivesse Meu Deus, um... mataram um civil Eu achei que tivesse com um bomba Mas era o poder de salvar meu Deus eu tô Caraca, quem é que é o terrorista aqui? é que tá atirando? Onde? Caraca, galera Sai, sai daqui Aí, tá vendo aí, aí <risos> Caraca, ah, é o terrorista! Mataram. Caraca, o que, que houve? O que, que houve? A gente foi morto pro Homem Bomba, nem vi, cara. Caraca, eu nem vi o cara chegando. Caraca, Ai, ai, Caraca, Homem Bomba, cadê? Vamos vazar daqui. Caraca, o que, que é isso? Vaza, vaza. Meu bomba explodiu, mas não nos matou. Dá a volta. Os caras saindo do anel aqui. Olha é é aqui. Caraca, sai daqui. Onde é que os caras estão? Aqui é policial. Se o policial está aqui, eles estão lá na diagonal. Tá então, bom. Cadê a porra do exército? Pegaram. Sem oh. saída. Nível, explosão de veículo em chamas. <risos> o papelão, isso né, jogo? Tá, tá show, show de bola isso aí. Olha aí, aqui ó, prédio. Vou entrar no prédio aqui. Olha isso aí, explodiu. Já era, galera. Desculpa aí, policial. O que é sobre 2. Cadê a porra do exército? Corpos sobre 2. Policiais a. Vou tentar entrar aqui, ó. Olha ah, ali, ali! Caraca! Boa, boa! boa. Ah! Tô te vendo! Te cubro! Sim, senhor! Agora sim, hein? Oh. Capitão Price, sargento Garrick. Tá comigo! Ah, isso é oh. bom demais! Aí é que eu gosto de recorde assim, ó. Bora! Confere os cantos Socorro! Reféns, aqui em cima Socorro! Socorro! Oh. É refém, Socorro! O, cara, o cara que tá Socorro! com a bomba é refém, né? Precisamos de ajuda aqui em cima E agora, hein? <risos> Quem é o especialista em bombas, hein? Caralho Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui Me ajuda, eu não sou um deles <risos> Eu não quero morrer por favor, eu não quero morrer. Eu quero ficar... Nossa, aqui é que delicado. dá pra desarmar? Tô tentando. Deixa eu ver minhas meninas. Vai explodir. Acabou o tempo. Eu tô conseguindo. Me ajuda. Me ajuda. Não acredito nisso. Não, não. Não, não. Bah. Aí, né? Agora acho que eu entendo por que é 18 anos, não é mesmo? É. <risos> é. Caraca, galera. Achei pesado isso por favor. Isso aí. Vamos tirar vocês daqui. Tá ferido? Tudo bem. Será que algum desses aí não é bandido? Não tem como saber. Bom, pelo visto não. Mas... É. Caraca! Eu achei tensa isso aí. Não sei se eu tava preparado pra isso hein? Mas olha, a ambientação tá espetacular, hein? Tipo, façam a missão discretamente Bah. Salvou vidas hoje, sargento. Não era pra ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos e lutar. A dublagem tá da hora, né? Senhor. É muita. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Não Eles tem regras né? onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso. Tem alguma, senhor? Lag. Ah, é. Você está comigo. Nossa, tá muito ah, da hora esse nível. É Sob ordens do grupo, está? que está? Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a Comandante Karim? A gente se conhece. Use o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Price? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Hum. Tá muito interessante. Tá bem legal, hein? Há 48 horas, terroristas roubaram um carregamento de gás russo. Só a Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Al Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre a Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir a Europa? Bah. Estados Unidos? <risos> Vivemos isso dia a dia. Comandante! Temos a rotina deles, né? Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price. <risos> então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. Hum. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Hum. Uhum. <risos> Os homens do General Bárkov controlam a cidade A gente quer mudar isso hum. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito Se você ficar, a gente ajuda Mas para ficar, tem que lutar Bora então, bora ah, opa. Então vamos lutar uhum. então, Bem-vindo ao Orzequistão, Alex Me segue Caraca, eu já tô animado pra essa segunda missão aqui, hein Vai ser no meio da cidade aí, ó esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Eu vamos em busca túneis aqui, né? Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. E distrair a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Ó galera, acho que deu pra fazer a primeira missãozinha aqui. Até porque essa série Bulldog iniciando o game é pra gente pegar um gostinho inicial do jogo aqui. Eu gostei demais. Nossa, fiquei né? tá... muito empolgada, sério, muito a legal. A história tá muito boa, viu? E, a e jogabilidade... eu achei difícil, né? A primeira missão mesmo, difícil <risos> é. de enxergar ali, tá? achei muito legal. Mas já deu pra pegar um pouquinho de visão noturna, lanterna ali, o tiroteio. A ambientação tá show de bola, a jogabilidade tá deliciosa, que a gente é. já tinha testado na beta, mas aqui na campanha eu tô achando muito legal mesmo, a narrativa tá forte. Gostei, e se a galera quiser a gente continua fazendo série aqui no canal. Comentem embaixo pra gente saber. Pra gente saber se a galera quer. E galera, não deixem de conferir também as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. A gente vai conferir os outros modos de jogo aqui no canal, nas lives. Vamos conferir o multiplayer, os pack ops. E é isso aí, galera. Valeu aí e até a próxima!